através da sua polícia, através da Força Armada do Estado. E é um estado país que, que opria, deixa matar. Estado que segrega. Esse Estado ele é pautado por uma elite branca, burguesa, e os caras tem da gente mesmo. Né?